Muito boa noite, Hobbits! Bem está, casa cheia! O que é se está a passar? Estou mesmo muito feliz de estar pela primeira vez a tocar em Hobbits. Só tinha vindo cá uma vez, quando era mais nova, e pronto, fiquei mesmo muito feliz. Esta próxima música vem a calhar, chama-se Café da Esplanada. Uh, se vocês souberem a letra e quiserem cantar comigo, vamos a isso. Nada já não é o mesmo amor Já não sabe o que sabia Vem aguado, está sem cor A nossa vizinhança Não esperou pela demora O casal com quatro filhos Mudou-se hoje, vai embora eu sei, já não olhas para mim, daquele jeito do costume de levar um longo olhar até ao fim. E eu sei, não nos rimos como de antes parecemos uns amantes numa sala que é dos dois, mas de mim. Mas não conheço mais Vestiste uma camisa Nem fui eu que te a comprei Conheço de gingeira O que guardas na carteira O retrato que é dos dois desgaste de depois Velha do primeiro andar, seguiu para outro sítio. Tantas vezes se metia a comentar em ousadia, mas talvez já soubesse quando. E a Dilvador um e o outro andou. A escada acima não esperou, a Escada abaixo nem. Para mim Daquele jeito Do costume De levar um longo olhar Até ao fim E eu sei Não nos vimos como antes Parecemos uns amantes Numa sala é dos dois Mas de mim bem como é que nós acabamos por aqui não foi nisto que eu nos vi tudo teu lado do colchão já de costas e sem mãos prontas para segurar e eu sai já não olhas para mim daquele jeito do costume me levar um longo olhar até ao fim e eu sei não nos vimos como de antes parecemos uns amantes numa sala que é dos dois mas de mim Muchas gracias.